Então, uh, o YouTube este mês faz 13 anos de vida, portanto surgiu em uh, 2005, uh, mas podem consultar em studio.youtube.com já a nova versão do YouTube. Até aqui qualquer pessoa podia monetizar, agora só a partir de mil subscritores, que no YouTube não é muito fácil, mil subscritores, já tem que ter alguma notoriedade, visto um vídeo, alguém viu um vídeo sobre o Porto Canal O tema YouTube, depois... Quando alguém for fazer uma pesquisa no YouTube ou ver um vídeo, vai aparecer um vídeo relacionado. Anunciar no YouTube em Portugal é relativamente barato. Custa 3 cêntimos por visualização. Quando eu pesquiso no Google por um determinado assunto, aparecem vídeos também. Portanto, é o seu motor de pesquisa e aparecem os vídeos no primeiro motor de pesquisa e tem cerca de 1.500 milhões de utilizadores. Adicionar esquema de canal personalizado e adicionar trailer. Ou seja, eu posso configurar um trailer para quando alguém visitar ter um vídeo que dou as boas-vindas para subscrever pesquisas. E por fim, criar playlists, listas de produção e colocar os vídeos no blog ou no site ajuda a posicioná-lo.